Essa senhora vai destruir a rampa, rapaz. sem Como que você conseguiu destruir desse jeito a moto, rapaz? Olha, uh. rapaz, que valeu! Olha a situação que vigor de mato. beleza? Aqui que fala com vocês é Thiago TGS da Trim mais um vídeo para canal e hoje a gente tá como? Olha aqui! Olha quem tá aqui! Olha quem tá ali! Mini Jonathan! Mostrar a cara do rapaz, pura espinha! <risos> Mostrar aqui o Xandeira, tira a mão pro povo ver o tamanho do nariz do rapaz! E como que nós está hoje? Olha o tamanho da orelha do rapaz, do dono do canal! <risos> Seguinte rapaziada, vocês viram aí no último vídeo aí que quebrou a parte do Prolink aí da suspensão da STX. Nossa querida STX ali tá amarrada ainda. Mas o que que eu consegui? Fora a balança da dt 200 que eu vou tentar depois colocar na na XT, consegui usadinha aqui, ó, a peça que quebrou, essa peça que quebrou lá da nossa motinha. Então eu vou botar lá na rampa pra a gente fazer a troca, beleza? Rapaziada tá louco para andar amanhã e vamos ver como vai ser, né? Se ele falar que vai andar amanhã, eu vou ajudar ele montar esse prolinho. Eu vou andar amanhã. Então, Olha lá. Escutaram, né? Então, Toro o pau. Já acordei. <risos> O rapaz sofrendo pra colocar aí. Olha lá, oh, Nossa Senhora, vai destruir a rampa, rapaz. Olha lá, vai passar reto, louco. Olha lá, chegou o primo. Aperta a embreagem que se soltar ela vem em mim. Xandeira tentando desamarrar aqui o nó que nós demos aquele dia. Não é mesmo, Xandeira? Caramba, cara, você deu um nó aí, Joe? O novo cara. kit de trilheiro, ainda mais pra quem tem STX, é o quê? Um toquinho básico, cordinha e um vergalhão de construção para dar aquele grau, né? Então tá aqui a peça. Isso aqui é o que sobrou dela. Então, era essa parte. Saiu com caixa de rolamentos. Vocês lembram aqui naquele vídeo que eu dei uma revisãozinha aí, eu só passei graxa? Essa tem... Os macarrãozinhos, o suporte, tudo dentro. Creio que vai ficar melhor do que já estava. Então o que, que nós vamos fazer? Vamos passar passando aquela graxinha aqui para dar aquela lubrificada, né? Vocês estão ligados que o troço precisa também de uma graxinha. Vamos colocar a peça de volta aqui dentro. E colocar no lugar. Eu vou ter que tirar mais um parafuso. Mostra aqui debaixo de câmera bem e Ainda tem que trocar essa, te cortar, tirar essa parte que tá quebrada aqui ainda. Virar que é o morcedor que tá, tá puxado. Pronto, essa parte vai resolver o meu. É. Prontinho, montada, dá aquele talento. Tá aqui o brinquedo. Pecinha trocada, agora convidar os parceiros pra dar aquele balãozinho, ó. A cara de coragem que tá o Xandeira. Bem nessa hora passa um caminhão. Obrigado. A cara do Minnie Jones, já emprestamos uma bota aqui pra ele dar um balão. Ele vai andar com a Tatu velho. Então vamos dar um balãozinho, vamos ver. Então cola nós, já era. Tchau. Ô, louco, perna de ontem, não tá conseguindo... Olha lá, deixa o velho ver que você não tá conseguindo dar partida aí na da na... com o copo Um que mano Aparentemente está normal Estiquei a correntinha dela Vamos ver como que vai sair aí ó, a alchandeira Olha ah, lá, rapaz, o Miridiosa acelerando a Tatu E agora está de boa a suspensãozinho Se você gostando desse vídeo e quer muito mais vídeos do tipo que está sempre fazendo aí no canal, já se inscreve no canal, deixa seu like para fortalecer e logo logo vai ter muito mais novidade aí, beleza? Demoramos um pouquinho para postar esse vídeo aí, porque a gente está tendo um problema aí. Demorei um pouquinho para postar vídeo no canal aí porque tô com problema no computador. Mas graças a Deus agora a gente vai começar a colocar mais vídeos, trazer com mais conteúdo para vocês. com a gente, tem que dar um balão aí, a turzinha tá com saudade do já Se não for inscrito, se inscreva. Comenta aqui embaixo se você tem dúvidas de alguma coisa. Sempre que possível a gente está respondendo aí. Também se quiser dar uma força também aí, ó. Pode comentar aí embaixo o que você dá sugestões. Vocês que curtem aí estão sempre apoiando o canal. Comenta aqui embaixo também o que vocês gostariam de ver Que a gente pode estar tá correndo atrás E ver se consegue para vocês, beleza? Lembrando que a gente está sem aqui Mas a gente está só dando uma experimentada na moto Sempre quando você for fazer trilha Utilize principalmente capacete E no mínimo Bota e colete Eu estou de butinona aqui Voltando as raízes aí no começo eu comecei a fazer trilha, eu fazer trilha de botinona mesmo. Como hoje é só um teste, amanhã vai ser o dia de trilha. Só tô dando uma andadinha de boa. O rapaziada também tá tudo ali atrás. Estamos vendo aí pra gente dar uma reforma nessa moto aqui pra dar um talento. Nossa senhora, como cresceu o mato aqui, rapaziada. Né, Yeah. Huh.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 Rapaz, que aqui? Não consegue, né? Ah! Olha a situação que vigor de mato a minha coroa e meu freio meu deus do céu <risos> essa é ó eu queria contar para vocês não essa moto aqui ela é meio cabrida aqui com agora meu deus se você não é inscrito se inscreva no canal faça parte da família entendeu?